Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou indo em uma lenda nova, já estou aqui na frente Resolvi fazer a entrada do vídeo dentro do carro Porque aqui na frente passa uma rodovia que é carro e carreta o tempo inteiro passando Então o áudio vai ter bastante barulho de carro, caminhão passando Então estou fazendo a entrada aqui dentro do, do carro O que foi me passado sobre essa lenda é que aqui era uma, uma empresa Que era mecânica, era tipo um auto center Era mecânica, borracharia Fazia de tudo, em carro, caminhão, fazia de tudo. E teve um dia que na parte do escritório deu uma explosão muito forte, começou a pegar fogo em tudo, muito rápido. E diz que um dos mecânicos pegou e foi lá para ajudar as meninas do escritório a sair, porque tava pegando fogo. Diz que ele se queimou, ficou gravemente ferido, foi pro hospital. Eu não sei o que aconteceu com ele, se ele está bem hoje em dia, mas... Pelo que eu vi aqui na frente, o local já está assim há muito tempo Então vamos entrar lá para dentro, vamos ver como que é Vamos ver se não tem ninguém também, algum morador de rua ou alguém mal intencionado Porque é na beira da rodovia, dentro da cidade Então pode ser que esteja alguém lá dentro também Então vamos tomar cuidado porque eu só estou com a câmera e com a lanterna Vamos lá ver então como que está o local Já deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo Bom pessoal, estamos aqui na frente Passa uma rodovia bem aqui na frente Dessa empresa Aqui tem uma guarita pelo jeito Ele ficava um Porteiro, alguma coisa assim Eu acredito que deveria ser parte Do porteiro, alguma coisa assim Um cômodo aqui ó. que aqui ele tinha visão para todos os lados Ou um guardinha, né que devia ser negócio de chave, ó. Deve ter passarinho Pessoal, vamos lá pra dentro lá agora. Vamos ver se também se não tem ninguém lá, ó. Barulho, vamos lá dar uma olhada lá. Pelo jeito foi aqui ó que aconteceu a explosão. Queimado véio. Tá até perigoso isso aqui cair na cabeça cara. Olha ali, tá, tá caindo Cara, tem uma caixa d'água ali pelo jeito hein? Vamos dar mais uma olhada aqui Qualquer coisa a gente enfrenta isso daí Ó, Aqui era gesso, cara, caiu Tá com muito cheiro de queimado de pegar a lanterninha cara, parece que eu vi alguém passando ali não sei se tem gente aí caraca mano. tem alguém aí? Pessoal, pelo jeito, essas partes aqui Onde pegou fogo era parte do escritório Alguma coisa assim, cara Aqui parece salas Olha aqui, cara, estelar tudo caindo Tudo queimado Tá perigoso, cara Olha essa porta os mais, meu. Quanto lixo, meu? De morador de rua alguém deve ter vindo aqui cara ó tem bolso aqui ó Chinelo. Galera, o cheiro aqui é muito forte. Oh! Cara merda, velho. Eu levei um susto com a própria lanterna minha, clareou ali, eu assustei, mano. Eu isso, cara, eu tô achando que parece que eu vi alguém passando aqui na hora que tava lá. Caralho. Tem alguém aí? Boa tarde. Que merda é essa, velho? Né? que a gente viu tudo né cara essa parte que acho que a gente não viu né que De dentro também não viu aqui, pessoal eu entrei meio em silêncio ali não tava conversando muito porque eu tava com medo de ter alguém, algum morador de rua aí, na hora que eu tava lá naquele cômodos lá pelo fogo, parece que eu vi alguma pessoa passando alguma coisa assim, sabe? não sei se foi algum reflexo, que nem eu também me assustei ali com o reflexo da lanterna, eu achei que tinha alguém perto de mim, o que dá medo é de ter gente aqui, como vocês viram, soltou com a câmera e com a lanterna complicado. Ó, porque tem índice de que tem gente frequentando o local aqui, ó. Isso aqui é algum morador de rua que colocou pra ele poder dormir, cara, ó. Um potinho ali pra ele comer alguma coisa. E agora aquela parte ali tem um cheiro muito forte de queimado porque foi ali, né? Que aconteceu, né? Que deu uma explosão e esse é o mistério. Ninguém sabe o, o realmente o que que aconteceu. Só que disse que o, o rapaz que mexia com... Ele era mecânico, parece, o um mecânico, borracheiro, não sei. Ele pegou, na hora que viu a explosão, tava estava pegando fogo, que tinha o pessoal trabalhando ali, ele ficou correr lá para poder ajudar. E ele acabou que se queimou. Ele saiu bastante ferido. Eu não sei depois o que aconteceu com ele. Me falaram que o rapaz que trabalhava ali na, na parte de mecânico, essas coisas... Ele acabou se ferindo. Foi gravemente queimado. Mas não sei se como que ele está hoje. Porque isso, pelo jeito, já faz um bom tempo que está assim. Mas é isso aí, pessoal. O local aqui é bem sinistro. Acredito que vou estar voltando à noite aqui para ver... Se o local tem alguma presença sobrenatural. O clima é pesado. Não sei se por causa do... Do queimado, do cheiro, mas é um clima bem pesado cara. E o que deixa a gente tenso é de acabar encontrando alguém Que algum morador de rua ou algum mal influenciado aí pra querer fazer mal Mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos sair fora daqui Que o cheiro tá muito, muito forte galera Cheiro muito forte por causa daqui ó E tem muito lixo aqui no local pessoal, muito lixo Mas é isso aí pessoal, Ah, vou ter que tirar a thumb ali Vou colocar a câmera pra gravar um pouquinho, tirar a thumb. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis, falou. Fui!